Para mim, Luquinhos, o que, que você acha dessa movimentação do o mercado? Ele tá passando por uma evolução na parte técnica, né? A gente viu agora há pouco a construção lá do Hospital da China, e cara, a coisa que eu mais vi. Foram notícias das pessoas falando Pô, a China tá construindo um hospital em 10 dias Todo mundo chocado, etc Você acha que isso é algo que tá acontecendo mesmo? É. Ou é só notícia sensacionalista? Como é que você vê a, mov a movimentação do mercado hoje para tecnologia? Olha, eu vou usar uma frase sua Minha? Sim, quando a gente conversou Falando assim, não, o Supreme é o Prêmio futuro Não, o futuro não, é o hoje Então é o que tá acontecendo hoje Não é uma parada que vai acontecer amanhã, não Já tá acontecendo Então... Não adianta você ficar olhando para o lado, porque, cara, é o setor que menos evolui. Então, a gente está é. falando de inovação. O cara que executa a obra há 70 anos atrás está do mesmo jeito, mesmo processo, se constrói uma parede, aí você tem que descasmar, descamar aquela parede, arrancar em entulho daquela parede para você passar um conduíte. Cara, é uma parada que não tem futuro, não tem futuro. Então, assim, se não tiver jeito, cara, a sociedade ela sempre anda mais rápido do que as leis, né? mas Sim, estão criando leis para construções mais sustentáveis, porque 80% do resíduo é da construção civil. É muita coisa, é muito resíduo. Então, não só nesse ponto de vista que eu acho que governamental vai... Não, vai eu te gastar. digo mais, que é um cálculo que poucas pessoas fazem. É, construção tradicional normalmente é o quê? É 25%, 30% de perda, né? Sim, sim. Eu já vi obra já que te bateu 50%, essas daí morrem, pelo um amor de Deus, tiro boom, na cabeça. Boom, muito só fácil. que o que acontece? Construção a seco, é 5% de perda no máximo, fica 2, 3%. Só que você sabe que as pessoas não calculam, e eu te digo isso porque toda vez que eu paro para, para calcular as pessoas surpreendem. Uma parede de alvenaria pesa, normalmente, em média, uns 150 quilos por metro quadrado. Uma parede de drywall de steel frame pesa 25, 30, 35 quilos. Ou seja, a gente está falando, não, mas não é só do, do material que você usa para construir, mas é perda. Ou seja, 5% de 35 quilos versus 25% de 150. Olha o volume de material que você está jogando fora. E aí eu acho que não é só lixo, eu acho que é dinheiro, né, gente? É dinheiro que você está pegando seu dinheiro rasgando, literalmente. Você pegou aquele material, jogou fora, aquele volume você jogou Fora no lixo. Então é um negócio assim que eu acho que as pessoas elas estão começando a parar para fazer conta agora. E uma coisa que eu falo, por que, que eu falo até, Lucas, que o steel frame é agora, não é o futuro, é agora. A quantidade de cliente final que me procura para eu construir para eles é absurda. E eu fico até triste que tinha que ser arquiteto, tinha que estar engen sendo engenheiro, tinha que estar sendo o pedreiro. Falando, porra, vou, vamos oferecer isso aqui para o cliente final, para dona da casa? né, pro dono do escritório. Cara, eu fico louca, que eu foco gente, como é que pode? É um movimento contrário que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ver. O que tá acontecendo? Você sendo responsável por esse movimento no Brasil, né, cara? Parabéns. Eu não, você sabe quem começou? Os Irmãos a Obra. <risos> Quando botou aqueles dois homens maravilhosos. Pra mostrar que ele só constrói com drywall, com steel frame, com de frame, gente, foi a pessoa mais feliz da vida. Porque todo mundo sabe o que é isso agora, graças ao irmão. E se a pessoa não sabe o nome, você vira assim: olha, e aí, aquela construção igual a do irmão a obra, a pessoa, pô, eu sei, legal pra caramba, né? Eu falei: é isso aí. É cultural mesmo, isso é normal. São camadas que a gente tem que estar tá realmente desmistificando, quebrando crenças e mostrando que vai funcionar. E hoje tá saindo até mais barato. Pelo nível de desperdício. Porque o claro. que, que acontece aqui? Geralmente as pessoas, no Brasil como um todo, né? É, executam 90% e planejam 10%. Uhum, é Já essa conta, para planejar 90% e executar só 10%, porque a pessoa ah, executou em 3 dias. Foi 10 dias, né? É, 10 dias. 10 ah, dias. Cara, planejamento. Não foi uma parada assim, uma planta baixa que eles fizeram aquilo, entendeu? Foi então. tudo compatibilizado com várias questões. Quantos. Quantas gruas que precisavam e tudo mais, pô, eu vi o time-lapse lá, tinha grua para todo lado lá. Tinha grua para todo lado. E aí eu te digo que eu acho absurdo que tem obras no Brasil que funcionam sem grua, gente. Sem grua, cara. E bota o povo subindo escada no material, naquela cremalheira daquele tamanho. Quantas vezes por dia sobra aquela cremalheira, gente? Aí você quer medir o desenvolvimento tecnológico da sua cidade? É ver quantas gruas tem. É isso aí, é isso aí. Isso aqui quer... pô, vamos lá, quantas gruas tem, cara, tem uma só na minha cidade. Tem uma só. Tem, pelo menos comemora que tem. Imagina é, se não tivesse tem. nenhuma. Não, acho que tem mais, três, tem mais três. E a galera tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. A galera que não tá correndo atrás, o cliente final tá correndo atrás. E você sabe que dentro dos meus cursos eu fico impressionada. Está aumentando o volume de pessoas que vão na minha imersão, na imersão, tá? A minha imersão de três dias, que custa dois mil reais à vista, né? Se for parcelado, acho que dá trezentos. o cara paga. E vai, o cara quer. Eu juro pra você, já foi médico, advogado, dentista, já foi um sushi man. Porque eles falaram: eu quero fazer a minha casa de steel frame, mas eu não estou encontrando a pessoa certa para construir para mim, nem projetar. Você acredita nisso? Ou seja, o cliente final já viu vantagens, quer e não encontra pessoas que fazem para eles. Quantas pessoas estão deixando negócios na mesa, estão deixando de ganhar dinheiro que não estão se atualizando? Eu estou ficando impressionada, sério. Nessas horas que eu falo, cara, eu tenho que fazer mais curso mesmo. E a decisão que eu tomei esse ano de focar na Dama dos gesso é exatamente por causa disso. O mercado está carecendo de profissionais. É impressionante. É um negócio, é um movimento que eu vejo assim. E ah, aí o que que acontece? São poucos que mexem com isso. Não, é. e o que que acontece? até bons profissionais que saibam montar o um escritório lucrativo, igual você fala, né? Para uma empresa para durar anos, né? Não é morrer nos dois primeiros anos, anos igual o Sebrae fala. Então é um negócio assim que eu fico assim, cara, tem que... Aí quando aí, tem um povo que me xinga, né? Você sabe? Quando você começa a ensinar e mostrar as coisas, o povo me xinga. Você é maluco? tá mostrando isso para os outros? E aí, você vai perder a obra para os outros? Eu falei, não, moço. Tem inglês para todo mundo, né? O Brasil, cara, ele leva uma hora para produzir o que o americano leva em 15 minutos, beleza tá Cara, 15 minutos. Devido Eu já ouvi ao... falar que, te... que era bem discrepante. Capital humano, capital financeiro, capital tecnológico. Tem é também a parte ali de... Ambiente de negócio perverso que impede a gente de evoluir, cara. Olha só, a, a colaboração, o compartilhamento, isso eleva o nível do mercado como um todo, né? Então a gente não tem que pensar só na gente, porque a gente fica preso um palmo aí no nosso escritório achando que isso que vai dar resultado pra gente. Quando a gente não se conectar com pessoas, não compartilhar, não, se, não aumentar nosso impacto, cara, não vai funcionar. Luquinha, estou amando o nosso papo. Mas vamos encerrar para isso, senão o povo daqui a pouco morre. Aproveita e conta para mim uma coisa. Como é que a galera te acha nas mídias? Então, eu tenho o Instagram, Arquiteto Lucrativo, onde eu compartilho vários insights para você ter um escritório bem sucedido nessa área. E eu tenho o meu escritório, que é o estúdio LQN.ar. mudo mudo, onde você também pode ver um pouco na prática o que a gente faz. Porque e agora você vai ter que... a galera do YouTube maravilhosa te seguindo, viu? E pegando umas dicas de como ganhar dinheiro de verdade, cara, com o Lucas Quintanella. Top demais, top demais. Luquinhas, muito obrigada Foi maravilhoso ter aqui com você é. A galera do YouTube vai amar de paixão Pegar suas dicas de como, como ganhar dinheiro Montar um escritório lucrativo Pegar também vai ler o mito do empreendedor Que ninguém é bobo, né? Vamos dar essa dica bacana para eles ah, tá E é isso aí, galera, muito obrigada Continua seguindo o nosso especial Do Papo com o Especialista aqui no YouTube Você vai ver Várias pessoas de nichos diferentes. Não é só sobre drywall, steel frame, na né? construção seco. É sobre construção. É sobre um mercado que está crescendo, evoluindo cada vez mais no Brasil. Não é não? Então, grandes beijos. Tchau, tchau. Luquinhas. Valeu. Valeu vamos pra galera. cima. <risos>